Foi todos que por aí encontrei Foi por você que me apaixonei O coração parou e o mundo mudou Ao te ver sorrindo pra mim Alguém que tenha tanta ternura Merece um elogio à altura eu me ponho a pensar Tentando explicar o que você me faz sentir Pra mim, abrir seu Eu explicarei Quer dizer que você Vá me eu repetirei Quer dizer que quero seu amor Eu digo bela, bela ou até Pa Em cada língua vou sua beleza expressar Agora expliquei Vá minha me beijei e diga quem entendeu. Bami a em você já decorou, mas voltarei a dizer que sua mão eu quero conquistar, Bami. A Shane, você já escutou, mas eu explico outra vez. Você é a mais bela que. Eu digo bela, bela, ou até quando eu em cada língua, vou sua beleza expressar. Agora expliquei, vá minha bícepshei. Me, me beijar e diga quem entendeu. Me beijar e diga quem entendeu.